Hoje no palco do Sonho e Prosa, a música instrumental de André Ribas. E André, tranquilo? Beleza? Show do bola! Cara, esse ano de 2022, né, saiu um material novo seu, tá aqui na minha mão, André Ribas, acordeon instrumental, um disco muito bonito, inclusive a arte dele aqui. Queria que você já falasse um pouquinho desse trabalho. Tem composições suas, né, mas tem também composições aqui de grandes mestres, né, Toninho Ferraguti, Hermeto Pascoal, tem uma galera que, de um compilado aqui. de vários, né, para botar dentro da música instrumental do acordeon. Mas a primeira coisa que eu quero falar desse disco, aproveitando o teu espaço, te agradecendo já o teu espaço aqui é que ele tem uma arte que eu considero muito bonita, né? Muito é bonita mesmo. Uma arte, uma ilustração que é muito boa, tem tudo a ver com o meu trabalho, né? É, é um artista que tem uma sensibilidade muito boa para captar esse tipo de coisa. E além de, de, de, de, de ilustrador, ele também é um grande músico, que é o Jonas Lopes, né? Então, Violonista, né? Violonista, cavaquinista, bandolinista, Toca sabe? muito, toca bandolim toca também. Bandolim também, toca acordes. Aqui tocando e não vê ainda. Então o Jonas, eu, eu, eu... Então, então, Jonas é um cara que... que, que... Que é um grande artista e eu tive a alegria de, de, de, de ter ele nesse disco, se não como músico, como o cara que fez o um projeto gráfico, né? Não, e ficou muito bonito. Eu achei, assim, nossa, um, realmente um trabalho excepcional. Excepcional. E esse trabalho, né, é o seu primeiro álbum de composições, você já tinha algumas músicas que você tinha né, lançado como single, né? E, e aí reunindo né o trabalho seu e o trabalho também de vários outros compositores aqui, né? Como que surgiu a ideia de produzir esse material? Então é aquela coisa músico no Brasil às vezes não, não consegue gerenciar às vezes não, todo mundo, não consegue é. gerenciar muito bem a própria carreira como que vai é, dar o próximo passo e tal às vezes até tem umas músicas é, instrumentais autorais assim mas não pensa em gravar Eu não estou falando só de mim estou falando de vários conhecidos sim, meus Sim, sim. mas daí sempre Toca tem o aquela som es... de todo mundo, menos o seu. tem aquela <risos> história que alguém fala pô você devia, devia gravar um disco não sei o quê, que devia devia gravar um CD ou aqueles parentes lá do interior, assim, que falam, pô, você devia ir no Faustão, sabe, esse tipo de coisa aqui. <risos> então as pessoas se querem te incentivar de alguma forma, né? Mesmo não tendo uma grande noção da, da, da, da, da coisa. E essa, essa história do CD eu já venho ouvindo há muito tempo. Pô, você devia gravar um CD e tal, você é, toca várias coisas de muita gente, né? E daí, quem, quem, quem, quem me ajudou a dar esse start foi um músico que está fazendo a, a, a, a direção musical, que é o Daniel Miguel Vaca. O Daniel, acho que é o grande responsável por eu dar esse passo, não, vou, então beleza, agora vou me organizar e vou, vou atrás de, de, de gravar um, um, um CD, né, com músicas instrumentais de acordeon, algumas coisas minhas talvez. E só que tem também uma outra pessoa que foi importantíssima, super importante, foi o produtor executivo, né, e o cara que escreveu o projeto, que é o Luciano Moro. Certo. Então esses dois caras são os caras assim principais nessa história toda, né? É, para fazer com que eu fosse lá e, e, e me dispusesse e, e movesse a minha energia para fazer isso aí. Vai dar certo. Assim, porque, é, é, porque a gente, às vezes, de repente, por não acreditar muito no próprio potencial ou, ou não achar que seja uma coisa importante agora você fazer isso, a gente tem uma dimensão da importância depois que a gente realiza o projeto, sabe? dentro tu fala, pô, realmente é uma coisa... É tanto que agora eu quero gravar mais um, então a gente tá nessa, nessa coisa porteira. toda. É, né? <risos> Eu só tinha gravado outras coisas como single, igual tu falou, né, que, E agora que eu tô lançando essas no Spotify, né, mas é, esse, além de ser o primeiro disco inteiro que eu gravei, meu, assim, né, é o, é o primeiro que tá na, na, na, na, nas mídias sociais e tal, né, é, Como um trabalho completo, assim. E você também fez a produção musical né, e o arranjo de boa parte dessas músicas que estão aqui, né? E foi. aí até convido o pessoal para conhecer no Spotify e ouvir, porque está muito bem produzido, está com arranjos fenomenais, né? tem um violão muito bacana, algumas músicas. Eu queria que você falasse um pouco dessa estética musical também desse trabalho, né? Como que foi pensar, transformar né, essas músicas né, nesse, nesse arranjo todo? Sim, isso também tem a ver com essa coisa do, do, da gente às vezes produzir para os outros, né? É, eu nunca tinha feito uma produção musical de um disco inteiro, mas já produzi cara faixas assim várias, tanto de música instrumental quanto de música é, cantada, né? mais de música instrumental. E arranjo também, eu não tinha feito tantos arranjos assim. É igual eu nunca fiz arranjo para um disco inteiro, mas já tinha feito vários arranjos, né? E daí alguém falava, pô, você Alguém caía, caía nessa mesma questão do: pô, você tem que gravar um disco teu, um arranjo teu, não sei o quê. Uhum. É da sua cara, na verdade, né? É, Todo mundo quer ver a sua cara. para ter, né? justamente, pra ter essa questão estética, né? Que é uma coisa particular de cada um, apesar de a gente dividir muitas ideias. E daí o que eu fiz? Quando eu, quando eu tava idealizando com o Dani Migliavaca essa. essa é, a estética do disco, ou algo parecido com estética, assim, os primeiros passos, o que, que eu não fazia? Daí para pensei, pô, eu vou. É, porque o disco é um recorte, né? O disco é um recorte de uma certa etapa da nossa vida. Então, naquela uhum. etapa, esse disco foi, foi pensado em 2018, né? Eu pensei, pô, eu estou trabalhando com tais pessoas, eu tenho ouvido tais amigos e queria fazer coisa com músicos aqui de Curitiba, né? Tanto que daí, para arranjos, são dez faixas. Eu fiz seis arranjos e os outros quatro arranjos são... É, um do Davi Sartori, que é um músico gigantesco aqui de Curitiba, né? Toca tudo. É, um arranjo do Dani Migliavaca, um arranjo do Luiz Otávio Almeida, que é um grande músico arranjador aqui de Curitiba, que foi meu professor no conservatório lá em 2000, é. 2005, sei lá, que é um grande músico, né? E daí, assim, a produção musical, nós conversamos, o Dani fez a direção musical, né? Que é o mais um todo, e eu fiz a produção musical, né? É, porque daí ele, de fato, ficou justamente com a minha cara, com isso que eu penso, com isso que eu acredito na música, né? Apesar disso ser a minha realidade de nesse da, momento daquele momento é, é como nós produzimos e gravamos o disco em 2021 lançamos agora em 2022 uhum. é é, é, a, é a minha cabeça do, de 2021 esse disco né Entendi. que é muito interessante né escutar o disco agora ver pô, interessante como eu tava pensando a música dessa forma nessa época da minha vida né e a produção musical que eu que eu fiz inteira me mostra é um retrato bem fidedigno, assim do que estava acontecendo agora em 2022 eu já tô um pouco diferente. Não sei se melhor ou pior, mas um pouco diferente, sabe? E em 2023 é. eu vou ter umas outras ideias, as coisas vão acontecer diferente, com certeza. E isso é muito curioso, assim, né? Porque quando a gente pega a, a música instrumental, né? E aí eu, eu sempre gosto de perguntar para o compositor, né? A, a, a fonte de inspiração, né? Às vezes é um, é um riff, né? Uma levada que você faz. E aí, como que você vai traçando os próximos passos da música, né? Porque daí vai muito da bagagem. Às vezes você está tocando uma coisa ali, vem uma inspiração tal, sai um, um trechinho. Mas como você constrói essa música, aí é da, da bagagem, né? desse momento histórico que você está vivendo. Fala um pouco para mim. Isso também é de um filme que você acabou de assistir e te, é. te deixou perplexo, assim, ou te deixou triste, ou te deixou muito feliz, ou te deixou com um sentimento que você não sabe descrever. É. Ou um livro... É... Eu estou lendo agora, um pequeno recorte, um pequeno comentário, né? Tô relendo algumas coisas, porque a gente passa, é, a gente estuda, é, eu estudei em escola pública a vida toda, então no ensino médio a gente tinha aquelas coisas de ler um capítulo de um livro do Machado de Assis, né? enfim, de todos eles, a gente foi lendo. E, e agora eu, eu eu tô fazendo um exercício de ler pelo menos dois livros inteiros de cada um desses é, escritores que eu acho fundamentais do, do, do Brasil, né? Eu estou no Guimarães Rosa, estou lendo ah, é Sagarana, depois eu vou para o pro, pro Grande Sertão, então, vou, vou ler esses dois. né? Lendo Sagarana é incrível, porque é, a, a leitura do, do, do, do de um livro, ela te suscita é, muitas coisas musicais. Paisagens musicais. Muitas coisas musicais, é. porque daí você, é incrível, você está lendo o livro ali, quando você pega o instrumento, quando você pega o de uma maneira livre assim, você naturalmente vai se remeter aquelas coisas que você acabou de ter dentro desse desse círculo é, é, de arte, né? que no caso é a literatura. né? Se eu tivesse vendo se um, um filme, filme, eu ia, sei lá, vou usar um exemplo muito básico, eu estou vendo um filme, por mais que ele não tenha uma música, posso, posso, pode ser um filme sem música, que tá em várias paisagens da França, Paris assim, Aquela coisa, as pessoas falando em francês, eu vou pegar o cordão, cara, vai ser algo coisa. francês aqui, uma é. valsa, um, né? Então, e, e, e, e dentro no caso da composição, tudo influencia, tudo, tudo influencia positiva e negativamente, né? Ou uhum. positiva que seja para você produzir mais ou negativamente para você não conseguir fazer nada, né? Tipo, o que que, <risos> que, que dá pra ah, trava? Porque às vezes, assim, eu não sei se, se isso acontece com todo mundo, vou falar de mim, né? É. Eu penso... Pô, eu, eu, eu, eu queria compor agora um frevo. Tô sendo assim, genérico. Tá. Pô, um frevo, né? Pô, eu já conheço um frevo. toco tantos frevos, né? Eu vou compor um frevo. Você pega o acordeon, duas horas depois, nada acontece. E de repente, sem a, sem o menor aviso, você tá tocando outra coisa. E uma célula rítmica que seja, ou um riff, igual você falou, uhum. sugere leva. algo que você já tem parteado a música inteira, naturalmente ali. Você une aquele aquele trecho com, com toda a tua bagagem e eu não sei se é o, a, algo tipo inspiração, alguma coisa acontece, pô, sai um A, sai um A inteiro. Pô, a primeira parte da música está pronta, né? É, então é sempre muito difícil você falar sobre esses processos de composição. Porque o que eu tenho lido de biografias e está escutado, né? É, é, algumas entrevistas, parece que cada compositor tem uma, uma forma de, de, de, Sim. de compor e, e, e interagir com essa coisa que pode ser inspiração, acho né? que pode usar esse nome. E, e no meu caso, eu, eu sinceramente não sei te dizer. Eu acho que tem muito a ver com, com os exercícios que eu acabo fazendo, porque apesar de a gente vai ficando mais velho, mas eu continuo estudando diariamente. A gente pega o cordão até por uma questão de até por uma questão de ego, né? A gente, a gente gosta de estar em dia com as coisas e tal. E, e dentro dessa rotina que a gente tem, a gente, eu, eu acabo estudando muitas coisas de muitos assuntos musicais e acordeonísticos. E isso dá elementos, dá uma bagagem. Você fica com um vocabulário gigantesco, né? Que fica mais fácil de você pensar na hora de você compor. Opa, então... Naturalmente, né? assim Eu não, eu não penso assim, agora eu vou compor pegando aquele negócio que eu estudei mês passado. Não, aquele negócio que eu toquei tantas vezes que ele está na minha mão, está na minha cabeça. É a apropriação ele mesmo, vem, né? Ele vem... a parte do seu repertório. Ele vem pronto. Vem pronto. Quando eu vou improvisar, aquilo tá tá tá, tá presente ali, né? Muito então, mais. assim, é um processo isso é infinito, né? Se eu vivesse mil anos, acho que por mil anos seria assim, né? Ia pegando um pouquinho da bagagem, puxando a gavetinha lá de cem anos atrás e assim vai. É o Hermeto compondo aí loucamente, né? É, é o Hermeto é um, é um caso muito à parte, né? porque ele não é um ser terrestre, né? Ele é um cara que veio do outro lugar. Então o Hermeto, eu acho que a composição dele é diferente. O tempo todo ele tem músicas novas passando ali Sim. e ele vai pensando. Eu acho que se ele quisesse ele comporia todos os dias, o dia todo, assim. Mas é que ele não, ele, ele não vale, né? Ele é um cara <risos> à parte, assim. Eu gravei duas músicas dele nesse Sim, disco, né? Gravei o uma o ovo, que é muito né? lá A, que é o Ovo, da Nossa, época do Quarteto Novo, bacana. que tem letra e tal. É. é aquela onda toda. Que eu fiz um arranjo e chamei o, o Edu Neves, lá do Rio, que é um grande musicista, com outro gigantesco aqui de Curitiba, que é o no Lacerda. Muito e, e a outra é o, é o Divina na Milonga. Essa música é bem lá do B, assim, muito pouco conhecida. Né? Eu conheci porque eu toquei uma época com a, com a Aline Morena, que é aquela musicista que foi casada com o Hermeto por um, por um por um período, não sei quanto tempo. E ela residiu aqui em Curitiba uns anos. Daí eu conheci várias músicas assim do Hermeto que não são tão conhecidas, mas ela tinha partitura e tal. E essa é uma outra coisa curiosa, rapidinho aqui. Uhum. Muitas coisas a gente acaba tocando é, ou não tocando, porque a gente tem acesso ou não a partitura. Sabe? Isso é, é interessante, né? Os é, músicos época do meu pai, de antes, cara, era tudo do Vido, não tem essa. Os caras tiraram do Vida, eram bons pra caramba. E a gente, apesar de eu, eu vir dessa escola e tiro muita coisa do vídeo até hoje, é, a gente vai ficando velho e dá uma certa preguiça. Né? Pô, mas eu vou tirar esse tudo do vídeo. Eu já vou na internet. <risos> pô, eu vou, vou achar uma palestrura disso aí. Só que, cara, é uma armadilha isso. Porque você acha várias palestras mal escritas, daí eu vou ter, eu tenho que ir lá pegar a palestrura e comparar. E daí eu tenho que ir lá e corrigir, eu tenho claro. que tirar tudo do vidro, sabe? Mas é um exercício muito bom, né? Mas no caso dessa música, do, dessas coisas do ermeto foi, foi legal porque tinha, tinha partituras E tem coisas do ermeto que eu acho que sem a partitura eu não tenho capacidade de tocar, porque é muita coisa, <risos> cara, é uma coisa assim que eu escuto e putz, não consigo. Uma outra coisa muito bacana desse disco né que você lançou em 2022 2022, em acordeão instrumental, uhum. é que ele foi financiado por um, é, por um edital, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Eu acho muito interessante até, e a importância desses espaços, inclusive para música instrumental, né? Me parece que, numa lógica de mercado, talvez seja um pouco mais difícil conseguir né, fomentar a, a música instrumental. Sim. É... Bom, é uma resposta ampla, né? Ah, <risos> sempre, né? É para é dar, dar dificuldade mesmo para o entrevistado. Exato, aqui. né? Mas vamos lá, sintetizando. Uh, sim, foi, foi, foi por... Um edital que é, que é estadual aqui do Paraná, né? E, quanto à importância, assim, super fundamental, né? Porque a música, não só a música instrumental, mas a música em geral, assim, né? Ela, ela tem... Ela está ela, ela em alguns lugares, assim, né? A gente percebe. É, o, que, o, o que é acessível para todo mundo parece que não é faço para nós, da música instrumental, produzirmos, entendeu? Ou seja, é, o que a grande massa absorve é o que um grupo específico de, de, de um determinado tipo de música aqui no Brasil produz, né? E não é da música instrumental. Então a gente da música instrumental tem que estar sempre jogando com essa coisa, né? Com a, com a dificuldade, com a falta de verbas e tal. E editais desse desse dessa natureza são, são o que fazem com que a gente consiga produzir alguma coisa de qualidade, né? É, eu, eu, esse é o meu primeiro trabalho, é, o primeiro disco inteiro instrumental, né? E ele só existe com, com, com esse final, do jeito que ele é, com essa qualidade, eu diria, de, de, de todos os aspectos, por causa do, do, do financiamento, né? Porque se fosse eu, a partir das minhas próprias forças, é, produzir esse material, eu ia produzir, com certeza, só que ia ser muito mais com parcerias, entendeu? É, esse, além do do, do do álbum tem quatro vídeos que foram que foram feitos né, durante o processo que estão no YouTube, estão no meu canal lá, que é André Ribas. É, e cara, para você produzir um vídeo de qualidade hoje tem um tem que ter uma verba, né? Claro. Tem que ter uma verba. Então essa verba veio do digital, né? Então é, a, a importância respondendo agora no final né, a, a importância do, do desses digitais para a gente da música instrumental é Cara, é, é, é gigantesca, né? E é muito interessante, né? Porque você analisa, bom, as composições estão aqui de grandes né? compositores, é, pessoas né? com um, um, um trabalho fenomenal, né? E o seu portfólio também, que é muito bacana também, um músico experiente com formação. Então, a avaliação que é feita, né? não é uma avaliação comercial, uma avaliação, uma avaliação de, de portfólio, de capacidade, né? E eu acho muito bacana, porque finaliza com um trabalho muito bonito como esse, né? Com a arte muito bacana, com a produção, com a direção, né? É, é muito legal ver um, né, um resultado de um trabalho como esse e que seja né, esse recorte, né, como você mesmo disse, de um momento da sua carreira como músico, Sim. mas muito bem gravado, com, né, com músicos aqui fenomenais também. É, realmente ficou muito bom. Para encerrar, André, eu, queria falar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre próximos passos, né? Então, gravou o álbum, eu vi os vídeos lá, tem alguns vídeos muito bacanas, inclusive, né, no, no canal. Qual, Quais são os próximos passos aí que você está pretendendo? Então nós fizemos já os três shows de lançamento que estavam previstos pelo pelo projeto, né? Circulação, né? E isso, das contrapartidas sociais, todas, né? E agora então desse álbum é, nós nós tivemos num, num dos shows foi captado, foi feito captação de áudio e vídeo, né? A gente tem esse material que que daí isso isso vai girando, né? A roda. Esse material pode ser usado para entrar em outros editais. É, daí de circulação, ou para fazer sei lá, um show, por exemplo, um Sesc São Paulo coisas assim, né, uhum. coisas é, que tem a ver ainda com esse projeto um próximo passo seria é, é, ainda falando em disco, né, pensando no, no volume 2 do Acordeio Instrumental mais músicas tiradas da gaveta aí, mais partituras exatamente, e tem várias, né tem várias, e eu, eu, eu, eu e agora eu peguei composições minha é, algumas minhas assim, e dei uma é uma mexida, assim, e tal, revir algumas coisas, né? Eu acho que a gente passa a vida inteira fazendo isso, enfim. Então, meu próximo passo seria gravar mais um disco, agora é meio a meio, metade de músicas autorais e metade de músicas de compositores que eu admiro e acho consagrados, né? E no caso desse aí, por exemplo, tem uma valsa do Ernesto Nazaré, Confidências. Não tinha nenhuma versão para acordeon, eu fiz uma pesquisa, né? Eu, Pô, então vou gravar essa aqui. Essa aqui não tem nenhuma versão para acordeon. O Ovo já tinha várias gravações, mas daí como é um arranjo meu e eu propus algumas coisas nesse arranjo, inclusive questões é, musicais assim de, de, de, de polirritmia, ideias ideias que, que das coisas que a gente vem estudando né então uhum. não essa já é já foi gravada mas eu vou colocar aqui com a minha cara né então então tem agora é, várias músicas que que que estão ali na fila para entrar nesse próximo álbum só que o que, que acontece a minha tentativa vai ser no próximo edital para eu poder ter a verba para realizar esse esse esse trabalho né para poder chamar pessoas para poder é, é, fazer com que essa, esse dinheiro digital ele seja aplicado aqui né por causa que tu vê eu paguei arranjadores daqui paguei músicos daqui né Acho que né? do dinheiro digital ficou aqui no, no no Paraná né ficou aqui então eu fiz questão de chamar os músicos aqui de Curitiba né só tem um convidado de fora, que é o Edu Neves, e daí tem um outro músico, que é o Leonardo dos Santos, da Harmônica, que veio de Ponta Grossa. Também está no Paraná. Né? Então, é... então a, a minha ideia é fechar esse projeto, pelo menos até o final desse ano, na minha cabeça, assim, ver o que que eu quero real, realmente, esteticamente falando, né, para que lado que eu quero partir, mais ou menos tendo em mente essa questão do meio a meio ali, e daí sentar, de repente, com o Luciano Moro, que é o cara que escreve é o produtor um executivo que, que escreve projetos para mim, bolar o, o, o texto, a proposta, né, e, e, e tentar no próximo edital fazer esse segundo volume do, do, do acordeão instrumental. Ba o próximo passo basicamente é esse, né? Mas nesse meio zilhões de coisas acontecerão, Não né? A gente vai. Não, mas o, o legal é isso, né? Você viu que é um caminho, uma oportunidade, né? E aí fica a expectativa de um, de um novo edital, né? Para você continuar com suas produções aí tão fenomenais. André, muito obrigado pela sua participação. Prazer imenso receber você e a sua agradeço. música aí. E ficamos de portas abertas, inclusive quando vier o próximo álbum aí trazer pra gente. Certamente. Vai ser um prazer voltar aqui, tocar um pouco, né? E, e, e falar um pouco sobre essa música que é uma música paranaense, né? Essa, essa música instrumental paranaense que tem acontecido há muitos anos aí. Eu quero ver se eu consigo é, firmar o próximo Acordeão instrumental 2, 3 <risos> e, e assim vai. Maravilha. Show de bola. Obrigadão. Eu que agradeço, boa tarde, até a próxima. Valeu. I'm <laughs> sorry.